O Condomínio Espiritual Os subníveis conscienciais de um ser encarnado são os representantes das experiências vividas por aquele espírito durante a sua existência. Portanto, cada subnível consciencial representa uma vida passada com todas as suas virtudes e erros, defeitos, vícios, dores e amores. Muito mal comparado, este conjunto de subníveis apresenta-se como um conjunto de condomínios de um edifício de apartamentos, e o síndico desorganizado deste edifício como se fosse o nível de consciência da atual encarnação. Observa-se que se comportam de maneiras bastante assemelhadas. Numa assembleia de constituição de um edifício novo, os condôminos estão tão afoitos e eufóricos com a entrega do prédio, apreensivos com a escolha de garagem, com a eleição do síndico e os conselhos, que nem se dão conta de que assinam também os regulamentos e as regras que regerão a vida de todo aquele edifício. Alguns condôminos estão conscientes. Outros estão tão felizes que nem conseguem prestar atenção nos regulamentos que estão assinados e assinam de qualquer maneira, sem ler. Podemos encarar mais ou menos assim a reunião que fazemos no Ministério de Reencarnação, quando somos notificados de que teremos uma nova chance de reencarne. Os subníveis mais eufóricos com a chance de reencarnar são aqueles subníveis cujas desarmonias são as causas da nova encarnação. São aqueles que aceitam qualquer condição, prometem tudo, querem resgatar todas as desarmonias de uma única vez. Os sábios conselhos dos orientadores do Ministério da Reencarnação sugerem que não se vá com tanta sede ao pote. Escute, se você fizer 10% de tudo o que você deseja resgatar, já está de bom tamanho. Será uma prova bastante dura. Queremos que você tenha sucesso desta vez. Queremos que você acerte todos os seus passos na sua nova experiência. Portanto, não se preocupe em querer fazer tudo isso que você imagina. Faça somente isto que estamos lhe aconselhando. Assim, as partes assinam o contrato reencarnatório. Os mentores são designados para cuidar e orientar a experiência. Laços familiares são estabelecidos. Tudo foi descrito e aprovado. O espírito reencarnante vai para o setor de preparação. Um belo dia, aquele ser já estará encarnado. Ele não se recorda mais do contrato reencarnatório. As ilusões e descaminhos da matéria o deslumbram, os reencontros com os afetos ou os desafetos do passado. Tudo atrapalha, lembranças fugidias de fatos, sentimentos confusos. Aqueles subníveis que tinham de resolver seus dilemas recusam-se a aceitar as limitações para o resgate, as limitações do corpo físico. Todas as promessas, tudo foi esquecido. Pelos mais diversos motivos, querem distância daquele corpo físico. Não querem sofrer tudo aquilo de novo. desarmonizam se Os vícios ajudam, as emoções ajudam, tudo ajuda a desequilibrar. É normal que os subníveis queiram ficar distantes da atual encarnação, bloqueando e acumulando as energias, sem as deixar fluir, desde o corpo búdico até o corpo físico. O mesmo acontece com as energias que sobem do corpo físico para o corpo búdico. As energias ficam bloqueadas em algum lugar. O fluxo energético são orientações que vêm da centelha divina ou são as experiências encarnadas que não sobem ao corpo búdico. Outras vezes, esses subníveis se revoltam tanto com a ponta encarnada que remetem energias bastante negativas até os corpos inferiores e os afetam profundamente. Existe um nível, o duplo etérico, que se faz de para-choque e não deixa que essas energias atinjam diretamente o corpo físico. Vai drenando devagarinho a energia emanada internamente por essas vias passadas. Uma das suas funções é de restabelecer automaticamente a saúde do corpo físico. O corpo astral, este quer absorver as energias e gastá-las a seu bel prazer. Aí residem as emoções passionais e grosseiras, o instinto, os desejos, os vícios, as paixões e os sentimentos negativos. É o corpo plasmático, que se modifica, sofre mutilações, podendo inclusive afetar o corpo físico. É a sede do MOB, o modelo organizador biológico. O mental inferior sede da inteligência, da associação das ideias, do raciocínio e da percepção, o comodismo, o gozo e os prazeres mundanos ficam gravados, juntamente com as experiências da encarnação atual. O corpo mental superior guarda a manifestação da riqueza e do poder. Os seus desequilíbrios estão relacionados à falta disso ou de tudo que possa atrapalhar as ambições do ser. É a sede da vontade e do domínio do meio que cerca esse ser. Convivem o orgulho e a vaidade, o apego ao poder e ao mando. Assim, repetidamente, vida após vida, fomos construindo as nossas desarmonias, deixando de cumprir os nossos compromissos encarnatórios porque nos deixamos deslumbrar pelas ilusões, paixões, desejos e instintos, pela manipulação, pela inteligência, raciocínio e a ânsia pelo poder. Esses nossos fantasmas retornam porque são as sombras das nossas antigas desarmonias. São as dores e saudades que não sabemos de que e são dores reais nos níveis espirituais. De que maneira podemos nos ajudar buscando a harmonização coerente com o compromisso para esta existência? A apometria nos ajuda a entender os subníveis desarmônicos e fazê-lo reconhecer o contrato reencarnatório e, assim, convencê-los de que eles devem entrar em linha novamente com a atual encarnação, através da aceitação de um trecho da oração Pai Nosso, onde dizemos Seja feita a vossa vontade onde deveríamos nos esforçar profundamente para entender a vontade do Pai e desejar que seja feita a sua vontade e não a nossa vontade, e que a vontade do Pai se realize no seu desejo e não no nosso. Assim, devemos procurar aceitar aquilo que não pudermos modificar. Precisamos ter força e determinação para modificar aquilo que puder ser modificado e ter muita sabedoria mesmo para diferenciar uma coisa da outra. Conscientemente devemos procurar entender para onde vai este voo às cegas que estamos realizando nesta existência, exercer as energias necessárias para que os subníveis conscienciais mantenham-se em harmonia com a atual proposta encarnatória para sairmos desta vida em vitória e submetendo os nossos eus de orgulho, vaidade, egoísmo, a ânsia pelo poder, etc., com amor e paciência. Desse modo, coloco a consciência encarnada como se fosse a síndica do condomínio espiritual e o papel do síndico é o de representar e coordenar o condomínio. Façamos o melhor que pudermos para o nosso desenvolvimento espiritual. Nós, encarnados, temos o dever de conduzir o nosso condomínio espiritual ao nosso destino de retorno ao Pai. E que Deus nos ajude. Eu peço em nome de Jesus.